Mim. Oi, gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês pela primeira vez que eu vou poder votar aqui na Argentina. Hoje são as passos e são pra votar os três candidatos para deputados da cidade e a primeira eu não ia. Eu sou totalmente argentino, né? Porque eu já posso até. Bom, e como no Brasil, você tem que votar supostamente próximo de onde você mora, né? No caso aqui, no documento argentino, na parte de trás tem um domicílio, né? Um... um, um... Como que é em português? Eu não me lembro mais, meninas. Português estou esquecendo muito fácil. Mas tem um endereço. E o endereço, por sorte, onde tem o meu, é perto ainda de onde eu moro nesse exato momento. Então eu vou, vou até passar na frente de onde eu morava, assim, nostalgia. E aqui no bairro de Cabaxito, capital. E é isso, com protocolo. Vamos lá, minha primeira votação com protocolo. Minha primeira votação em Covid-19. Covid-19, que na verdade agora já é né, 21, né? Porque já passaram quantos anos de Covid, meninas? Não acaba nunca. Mas é isso, vou mostrar pra vocês. Aqui um pouquinho de como que é. Não sei se vai dar pra mostrar lá dentro, mas eu vou tentar gravar tudo. Ilegalidade. E eu tô aqui em, em duas avenidas muito conhecidas, que é a Avenida Gaona e a Avenida Norio Puey E temos aqui o Ciro Campeador. para ver que é o um monumento do século XXI, El Cid Campeador, Encarnación, Heroísmo e Espírito Cabacheresco de la Raza. E agora eu vou tentar mostrar pra vocês. Tá fazendo um sol, tá fazendo um calor, né? Depois de vários dias de chuva, bem abundante, né? Então, vamos lá, as meninas. Gente, já voltei. Peraí que eu já conto pra vocês. Muito quilombo. Pra Pessoas que gostam de fazer problema. Ah. Bom, gente, já tô aqui fora. Aqui dá pra ver a escola. Bom, vou contar pra vocês como que foi. É, demorou um pouquinho. Eu fiquei na fila muito tempo. É, e... Aí, na hora que chegou, e perguntaram. Eu falei o número, né? Por eu ser estrangeiro, é, eu tenho uma diferente. Então… Aí, eu entrei, tipo, foi super rápido. Aí, eu deixei o meu documento. Ela me deu o sobre, né? Porque aqui não é igual do Brasil. Você tem um sobre, que é… Ai, não é sobre, o envelope. Aí, ela me... aí eu vou lá atrás, pego um papelzinho de, de quem que eu queira que tá concorrendo, dobro ele, coloco dentro do envelope, aí lá fora tem uma urna, eu coloco dentro da urna, e me dá um papelzinho, que é esse aqui, e vai embora, tipo, demora muito na fila pra depois ser, tipo, coisa de nem um minuto, e... Ai. Estou muito feliz, me sinto argentino já, meninas, essa conquista nova, votando aqui. Mas ainda falta cinco anos pra gente conseguir ser, ter a cidadania mesmo e poder votar até pra presidência. E agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô passando aqui. Eu morei nesse prédio aqui, no primeiro andar, primeiro B, eu acho que era. É, isso foi quando eu cheguei, né? Primeiro eu morei em província, depois eu mudei pra esse. E, ai, acho que eu morei, o que, uns dois meses, três meses? E, ai, enfim, esse vídeo curtinho, mostrando um pouquinho pra vocês, contando a minha experiência, que não deu pra mostrar muita coisa dentro da escola, que tava um, muito problema, eu preferi... Nem faz, tentar fazer coisa e alguém me retar falar alguma coisa. Mas é isso, estou aqui, já votada, meninas, para deputados. E é isso, me sinto argentina. Estou feliz. Agora quero que chegue logo... Ai, fica a marca da máscara bem no nariz, ó. Pra presidência. Bom, é isso. Vídeo curtinho pra vocês, dá o seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. E nos vemos na próxima conquista argentina da Lucas King.